a barca. A cura foi transportada até a barca, próximo da base. Joe entra na embarcação silenciosa e perturbadora, na esperança de encontrar a cura de uma vez por o oh que acontece? Se você perdeu o episódio passado, a gente injetou a cura na Zoe. Só que era só metade, rapaziada. Falta outra metade que tá simplesmente escondida nessa tal de barca grega. Vamos encontrá-la. Beleza, rapaziada. De volta ao game aqui. Temos nada mais, nada menos que esse computador aqui que era o suspense do episódio passado. Hum. Beleza? Simplesmente me parece que ele contém a cura. Vamos simplesmente mexer aqui e ver. Auto Synthesizer System. <risos> Ei. Oh come on! <risos> o cara vai inventar tudo tio. Aí tio, ó, made in Taiwan, tio. É, é assim que funciona. Beleza, a cura saiu de dentro do computador, Faltava os requisitos básicos que eram os bicodos. OK? Ei. Oh meu Deus! Só Rapaziada, vai jogar nós. Oi! Rapaziada É o momento tio, é o momento de encontrar as luvas de boxe profissional Ai, Nossa senhora tio Ixi! Rapaziada, é chefe tio Ó, oh, caixinhas Ó, oh, louco! Ó oh, meu, corre é, tio, o tio tá mancando Rapaziada, chama um bonequinho aí Ó, oh, sprayzinho, pega tio, pega tudo Rapaziada, vamos dar a volta aqui, vamos checar o perímetro primeiro. Ó, oh. é de boa, é de o bo é um ringue, tio. O cabine é. Ah! Ah! Calma aí, tio, calma aí. Hein? Deixa eu pegar os bonequinhos aqui, dá um tempinho. Dois o boxeador grego que tá, tá no nosso inventário aqui pra gente. Rapaziada, ele é forte! Ó meu Deus, ele. ai Rapaziada, já sugou tudo. É ah, isso é... tá querendo? Corre, tio. Oh. Toma, toma o xarope. Ah, vamos começar direito esse box aí, tio Oh, meu Deus Oh, ah, ele corre ai, Oh, ai, oh ai, <risos> do, do, do soco, ah, Ai, você marcou, tio Não deixa a sua guarda baixa Jerbo? É Jerbo É sim Oh, ah, meu Deus ele, ele que tá querendo, hein Nas costas Nunca virem as costas Nunca um veria Ai, você vai. Oh, eu defendi, tio Ó! Ah, Ó! Oh, oh. Oh, meu deus, aqui é, é profissional do Muay Thai! Oh! Ai, ah, você errou, hein? Nossa, sim. Ah, sim! Olha, tio, vai para as costas, ó! Olha ah, a costelinha balançando! Oh! Peraí, tio! Rapaziada! Olha e pula! Ah, você vai levar um Kinoch Naut, hein? Toma um Kinoch Naut dentro do seu olho! Ah, <risos> oh, vai cair, tio! Ah, meu deus, olha aí como você cai! Ó, oh, ó, oh, aprende oh. a lição, tio! Ó, ó, ó Twist carpado! Ok! Oh, meu Deus, aí quebra você no meio uh, uh. Uh. Uh. Levanta, tio Segundo round <risos> Rapaziada, peraí, peraí Não mexe muito com o bicho, hein Ele não morre, ele é imortal, hein Mas você vai cair, a gente vai ficar todo o okay. que? Oh, meu, vale isso oh. Rapaziada, estamos balançando o crânio desse Loki Oh, meu, peraí oh. Rapaziada, su... Só pra ficar de boa, o Cabernet vai tomar um xarope aqui no cantinho? O Cabernet tá roubando, hein, tio? O segundo round é nosso. Pera aí, tio, ó. Deixa eu conversar com o treinador aqui no cantinho do Rio. Ô, meu Deus, ô Vandame, fala com nós aí, Vandame. <risos> rapaziada, calma, oh, rapaziada, não curta essa andadinha dele, você viu o jeito que ele veio, tio, todo valentão, oh meu Deus, achei outro spray, achei outro remédio. agora você tá ferrado. beleza, oh, tem que esperar ele bater, hein? oh, ver pra cima é do mal. oh, mas aí você marcou, você errou, tio, errou, Aí você vai ter que levar dentro do seu olho, oh, meu, peraí tio, peraí, sequência, ah, senhora, você dá as questas, tá, oh, oh, é muito mal, é muito errado você fazer isso, tio, Oh, meu Deus, aí você pula, hein? Chuta o olho dele! Cadê? Ó, oh, eu defendi, tio. Defe... Ok, ele acertou, hein? Olha ele é... Morto. Oh! Tá na hora de cair, tio. Dá se vai pra nós! Pera aí, tio. Pera aí. O oh, meu tá arrancando sangue mesmo assim, hein? Mesmo defendendo! Rapaziada, pera aí. Hora do xarope, hein? Hora do xarope. Rapaziada. Oh! Pera aí. Espera ele bater. Espere... Oh, meu. Vai pular no chão? Ó. Oh. Oh meu Deus, é Jab! É Jerby, tio! É Jeremy! E aí, tio, tá caindo? Rapaziada! Aqui vamos <risos> de novo, tio! Ai, ah, torta esse bacinho dele! Ah, oh. caiu! <tos> <tos> <tos> Rapaziada! Toma futebol com a sua cabeça! Rapaziada, tô calmo! Ô oh, meu, pegamos hein, ó, oh, suco de vanduilha ah, com a... groselha e rúcula, Eu quero ver não sarar ela Peraí, peraí, ela fala que tem outro chefe não hein, pelo amor de Deus hein, tô todo suado aqui hein? dentro desse ringue Tranquilo rapaziada, vamos acalmar um pouco os ânimos aqui, parece que o caberninho, oh, rapaziada, barulho hein, tá rolando barulhinho aqui, vamos parar de gracinha Vixe. Tranquilo, rapaziada, estou calmo Vamos ver se sobrou algum sprayzinho aqui Ô, oh, meu Deus, tem uns um coisas pra combinar aqui, hein Rubela e catapora combinada outro spray. É o outro spray Rapaziada, antes de mais nada Vamos ver pra que, que serve esse galinho mágico aqui, hein? A gente Pegou os galinhos mágicos, ó, tem como combinar, hein Ó, bomba caseira Rapaziada, tem como colocar as bombas no chão E o caverninha não sabia, hein O cara pega um galho de árvore e combina com o líquido mágico E o quê? Faz bomba, tio de... O cara é pronto, ele customiza Beleza, rapaziada, vamos continuar A nossa aventura grega, ó Abrimos a porta aqui Local altamente sinistro, pode estar tá, rolando barulhinhos aqui. de sinistro. Vou, vou voltar para a floresta em o é mais perito da floresta do que esses locais aqui. É a verdade, tranquilo. Ó, já tem uma caixa ali. É, vou, vamos de boa. Olha o chão, veja essa vegetação e contemple. Beleza, pegamos outro fluido químico tranquilão. Rapaziada, eu não iria pisar nessas poças aí, você nunca se sabe se as poças ou que tem por baixo dela, tio. Num local altamente perigoso, como esse local aqui, hein. Beleza, ó, chama a portinha aqui. Você destrancou. VAP! A Zoe! Rapaziada, pega. vamos testar essa seringa nela. A Zoe tá feliz, ó. A gente tá vendo que ela tá feliz. Tranquilo, Zoe. So, I brought your You're going to be fine. Ai! Outro! Rapaziada! Oh meu Deus, ele pegou ela! Rapaziada, ele entrou na água! Coiche! É modelo submarino! É... É... Rapaziada, o cara vazou, cadê ele? Na selva. Ah, o jogo tá, tá me zoando, hein? Ei, hey, tio! Car sim. Pegou as oito, Deixou nós sozinho na solidão! Rapaziada, vamos ser macho o suficiente para procurá-los. Vamos pegar esse barquinho aqui, tio, sair empinando! Eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho Beleza, tiozinho. Ó. Oh. O que? Vira esse barco, tio. Ali! Hey! Leave my family alone, asshole! Isso, tio! Rapaziada, sumiu na neblina, hein? Ó, oh, o cara tem o poder do, do evaporation, hein? Só pode. Nossa senhora, tio. Gonna get it. Beleza. Nada engraçado, hein? Não. Beleza, rapaziada. Estamos de volta aqui, hein? Na Damn. procura da Zoe. This whole place to hell. Beleza. Parece que encontramos algo aqui, hein, de volta tranquilo. Be Beleza, já, já podemos deixar nosso barquinho aqui, ó, ó. local altamente não amigável. V vamos, seguir preparado, hein, Tio? Faca na caveira. Beleza. Primeiras impressões. De volta à lama. Ou seja, Tiozinhos vão aparecer aí. O Cavaleiro já está preparado para butinar eles. P pode vir, Tio. Tô em casa, estão Rapaziada, o que, que acontece? Onde tem arvinha, o que tem? Larvinha do amor. Esse cara é do mal, altamente proteica. <risos> oh, Rapaziada. Especialmente casinhas. a casinhas quando tem coisa, hein, pera Antes de entrar na casinhas, ó, oh, ó, oh, dá pra ir por baixo ali. O cabelo? já se ligou. Tranquilo. Primeiro, vamos ver essa casinha aqui. Sim. <risos> Ô, oh, meu Deus, ó, oh. cigarrinho, cinzeirinho, caixinha grega, caixinha da do Amazon, documentos queimado, gravatório, ah, beleza, rapaziada Esse é um game de poucos itens, porque o cara é hardcore, ele nem curte pegar arma Assim, mas vamos ver o que tem pela frente Ô, oh, oh, oh. Oh, meu Deus, é oh, jacarezinho de, de brinquedo Rapaziada, com esse de brinquedo, hein, ó, oh, altamente do pau, hein Beleza, temos um galho aqui, hein, ó oh. oh, Esse é de verdade, Ai! Rapaziada, os caras tá, tá zoando, hein? Oh. Rapaziada, um vinho, tio E aí? Vamos subir aqui ah, não, Eu tô de boa, tô de boa Ó, pega um pedaço de pau Esse vinho já o em nele, hein? Pelo amor de Deus, hein, jacarezão Será que tem como tá com o pedaço de pau aqui? Rapaziada, antes de mais nada Vamos pegar esse pedaço de pau na mão, tio Tem Aldous Crocotão aqui, hein? Rapaziada, chama um frigobar ali, hein? Ó, só o cachumba de fora, tio. Oh, meu Deus do céu. Peraí, hey, tio, você só abrir o frigobar aqui, você não se importa, crocotão. Vou pegar sua cerveja que tá aqui dentro, tio. Isso é marca, hein? Ô, oh, meu crocotão tomou tudo, hein, tio? Oh, crocotão, vou passar aqui de boa, hein, tio. Ó, oh, oh. Não vou atrapalhar o seu banho. Ó, oh, perdemos aqui uma sucata grega, hein? V vamos ver para que, que serve essa sucata. Com certeza o tiozinho vai construir uma armadura. Tá de oh, micro-ondas? O quê? O micro-ondas que tinha vestruz dentro, tio? Ó, oh, virou lagostim Ó, oh, meu Deus, ó, oh, você bota meia hora. O, o avestruz grego lá dentro virou lagostinho. Pra quem não lembra disso, assista o Resident Evil 7 no canal do Caverninha Grego, hein. Beleza, rapaziada. Me parece que o monstro das águas boxeador simplesmente costumava ter uns bichinhos de estimação, hein. Ó, crocodões guardiões do tempo. Ó, ele tá guardando a caixinha aqui. Ó, oh, meu Deus! E aí, seu Loki? É, vai levar pra chuva pra você ser, ser trouxa. Rapaziada, tá de boa, hein. Beleza, ó, ó, vamos ficar esperto, hein, tio Tem altos crocotão por aqui Ai, ai, minha perninha Beleza, tô de novo Rapaziada, ó, cheio de item, tipo. cheio de item Tranquilo Rapaziada, vamos vamo aqui, tipo É o que sobrou, sobe a escadinha e vê o que que dá Rapaziada, temos um local altamente gigante pela frente para cultivarmos, hein Tranquilo oh, Ô, meu Deus, salinha da morte. O que que acontece quando chega na salinha do amor? Não vou nem te comentar o que eu faço Mais ou menos isso Rapaziada, o caverninho está escutando espaço, hein? Rapaziada, ó, ó, lagostim altamente preparado para o caverninho. Rapaziada, rola uns peixes aqui, só que o cara não curte. Ele curte o lagostim, que é muito mais saboroso e tem muito mais proteínas. É verdade. Rapaziada, já pegou uma bomba de estacas aqui. Tranquilo, temos um baú grego. Rapaziada, temos espaço suficiente para pegar altos itens. Curta esse cara, que ele tem altos bolsos, hein? Se marcar ele tem uma maleta empresarial igual do Leo Tranquilo, rapaziada. O que... Ó, oh, ó, oh, já podemos ver que tem um item secreto ali, tio Ó, oh. ó, oh, tem um trampolim aqui Como que a gente chega lá? Tio, tem que dar a volta, hein Vamos memorizar esse local aqui, hein Tranquilo Rapaziada, é, só lembrando que esses crocotão aí, tio Deve ter uma mordida altamente destruidora de perna É só uma e já deve arrancar mais ou menos as duas pernitas do, do mano aqui, hein Oh, tô de boa oh, tô de boa Pula aí embaixo, fica tranquilo Ah, jacaré Ah, tô tranquilo, hein Oh, meu Deus, cadê os pau? Acabou Acabou as estacas, hein? Ai, ai. Rapaziada, cuidado. O, olha pra esquerda e pra direito. Onde? Rapaziada, eu caí no meio do nada, tio. Me perdi. Ai, não tem saída. Vá tomar no caneco. Ai. Rapaziada, peraí, peraí, tem como subir aqui? Ai. Estamos perdidos aqui no meio dos crocotão, tio. Oh meu Deus, ele tá abrindo a boca. Ai, ele veio. Rapaziada, tem dois. Homem, já era, tio. Já era. Boa noite pro gateiro! Tô de boa aí, crocotão NÃO Rapaziada, você viu como que é o procedimento ali, né Os crocotão simplesmente é do mal Bica forte Não adianta querer se pagar de nadador profissional Porque eles bicam, tio Então é melhor você socar esses locos aqui, ó Ah, seu lock, dentro do seu olho, aí pra você ficar esperto Nossa, esse soquinho aqui, tio, homem, não aguenta Ó, o cabeção treme, tio Ó, pisãozinho, pisãozinho Pisa o seu lock. Beleza, rapaziada Rapaziada, só para lembrar que tem essas bombas gregas aqui, hein? Ó, tem altas bombas... O que? Chovendo! Rapaziada, tá chovendo. Loki! E aí, como... Ah, seus Loki aí, explode a perninha, hein? O <risos> que tem mais? Oh, meu Deus! Ele tá dentro! Ah, meu Deus, você vai, ele você vai levar uma explosãozinha, hein? Rapaziada, explodiu esses Loki. Rapaziada, parou esse você... Loki. Loki! <risos> Rapaziada! olha esse aqui morreu com classe, hein? Ó, curto zumbizinho assim, hein? Ó, classezinha. Só que o caverninho é do mal, tio Ó, ó a escorinha dele Tá dormindo de boa Ah, ó, meu Deus Continua dormindo de boa, hein Esse é o cara Olha o tamanho dos dentes dele Quantos anos faz esse cara não vai dentista? 15 anos Ai, oh, meu Deus Rapaziada, beleza Vamos, vamos concentrar no game aqui Que o negócio é muito sinistro, hein, tio É do mal Beleza Rapaziada, ó Ó, mais ou menos assim com esse cara Ô, meu Deus Não derbe nessa porta Ó Sem brincadeira, tio Beleza Rapaziada, Ó, oh, tem as, as, as caixinhas gregas ali, hein Vamos só localizar Onde é que tá a escadinha, tipo Porque se a gente cair ali Tem que ser esperto Ó, oh, beleza, dá pra voltar aqui de boa Rapaziada, checando o perímetro Aqui os crocodilos são do mal Beleza, vamos subir aqui Pegar a caixinha tranquilamente O oh, que? Oh, meu Deus, nossa, os dentes assim Rapaziada, tá de boa, hein Mas dá volta, dá volta Dá volta, tranquilo, Ó, tipo, oh, Deixa o, o Loki da volta aqui a gente sobe aqui e pega as caixinhas Oh, meu Deus, sobe! Ah, oh, oh. Oh, Tô bem, tô bem, rapaziada, pegamos uma oh, lança de arremesso Oh, crocodilo, agora você vai, tia, tia. Oh, campeão de box. Tem mais dois, tio ah. Rapaziada, vamos vamo mostrar pra esse si logo, oh, Vai ficar aí, tio, esperando O cara fica na espera, não adianta não, é gordinha mesmo, hein Ó, oh, vamos ele vai ter que sair, tio. Oh, tio eu não queria gastar esse pauzinho no seu zóio, não, hein não sai, tio. É profissional mesmo, oh. Vai levar um Zai. Beleza, já era, tio. Pegamos os itens. Agora, simplesmente, seguiremos a rampinha ali de volta, hein? Oh, meu Deus, ele já viu, hein? Por, o botão é simplesmente profissional da visão, tio. Vamos continuar por cima, tio. Por baixo, você já... Oh, como é que é? Rapaziada. É por aqui. É o único caminho que Pega a bomba, não tem bomba, pega o pau. Pega a mão, hein, pau na mão. Após, a perereca caiu? É impressão minha ou não caiu? Após, se ela caiu, os caras vão comer ela inteira. O que? Não caiu? Tá aqui. Beleza, rapaziada. Vamos concentrar essa perereca, hein? Oh, Ó. Tá com o pau na perereca, tio. <risos> tranquilo. Rapaziada, ela tá aqui. Ó, oh, meu Deus! Aí você mosca, quem tia? Rapaziada, não teve graça. Não tô rindo, Rapaziada, Parece que tem mais perereca no local, hein? Oh, Altas. Vamos de boa, tio. Vamos de boa. Ó, primeiramente, sobrinho. Peraí, tio. tem Loki aqui, hein? Será que ele quebra a porta também? Ele espera. O cara é esperto, tio. Ele espera você arrebentar sua mão aqui. Aí ele vem com a mãozinha dele totalmente lisinha pra te bater. Ó, ó, o cabeção dele rodando na sala, ó. Ô, meus caras, tá assistindo TV, de Netflix e tudo mais. Ô, peraí, peraí. Rapaziada, não vai gritar, hein? Impressão psicológica. Eu peguei por trás. Oh meu Deus, onde? E aí, tio, onde que você veio? Oh meu Deus, tem mais um cara voador aqui! Rapaziada, to toma o um xarope. Rapaz, da onde você. O que oh, oh, é perereca? Ô pera, perereca! Ela pula, tio! Tá com o pau da perereca! Oh, tá com esse pau na perereca! Ô oh, perereca! Ô oh, perereca! Oh, Aeeeeee! Oh, oh, Rapaziada, acabou com, com tudo, tio! Não quero mais jogar! Ô oh, meu, Comi a larvinha crua! Não, tio, não faz isso não! não. Rapaziada, o cabernet tinha que combinar, tio! Oh meu Deus, ó, temos aqui os, os micróbios! Pega os micróbios e combina Vamos pegar outro micróbio aqui Só para ficar de boa, vou meter três micróbios E remédio um remedinho novo <risos> Beleza, rapaziada Agora já temos três remedinhos um, um já vai ter que virar, hein? Já já vai Só para ficar de boa Beleza, o um boxeador tá querendo mais, hein, tio Você tá querendo mais? Oh, meu Deus, esse é bosque, hein o oh, crânio balançando, tio Ó, oh, o oh, oh, gerbão O gerbão é aquele que treme, tio oh. Oh, meu, Aí você vai levar um pisãozinho Só, só para envelhecer o bracinho Ó, oh. para de ser louco. Hein? Rapaziada, não tô curtindo. V vamos prosseguir, tio. Tá altamente hardcoreista, hein? Ó, ele ia deixar um sucatão para trás. O está altamente curioso para saber o que esse cara vai aprontar com essa sucata, hein? De volta saindo Netflix aqui, hein? Rapaziada, dá onde que aquela perereca veio, tio. Ô oh, meu Deus do céu. Ó, ó, é bazuca isso aqui, tio? Claro. pode é, uma bazuca aqui, hein? Ó, mas o que, que acontece? O cara é do mal. Tu não curte bazuca. Pra que é bazuca, tio? Você tem o soco mais potente do mundo? Rapaziada. Achou! É uma armadilha! É uma armadilha! Eu sabia! <risos> Rapaziada, esse dá a caixinha assim, tio. Ó, ó, ó, ó. o guardião ali, ó. ó o tamanho do olhos dele. Rapaziada. Ó, vamos pegar esse lá por trás. Será que tem como? Cira da cirurgia, vamos todos correr ah. Oh meu Deus, aí você. Ó, oh, dá braço. Dá um, um acomódio, né, tio? Ó, oh, por trás vale mais ponto, que eu! Ai, ai, ai, ai, ai. Nossa, deu um gancho. Oh meu Deus, ele vai bater! Ó, oh, ficou todo, hein? Aí você fica tonto, seu Loki! Rapaziada, ó, caiu no chão é nós, tio, ó Pera aí, não pisa direito, hein Ó, ele dá, ele dá flip Você vai dar flip sem cabeça? De novo você dá flip agora? <risos> Para e reflita comigo Você entra nessa linha dos caras Tinha um cara, o que você pensa? Vou dar a volta no sofá Só que os caras são treinados, os caras são do mal Uma perereca altamente posicionada pra te bicudar Aí você sai aqui fora, tio, ó, o que você vê? Vem a caixinha, você vai seco, tio Já tinha outro pilantra pra te bicudar por trás mas o Cavernier tá ligado nessas armadilhas Balançou o crânio desse Loki Rapaziada, só pra avisar que a gente não tem mais pau pra atacar na perereca E não tem como mais tacar o pau na perereca Beleza Rapaziada Abrimos uma porta, uma caixinha simplesmente a olho nu Oh, meu Deus, ó pegamos que é só falar lança de arremesso, é nossa É tudo nosso Rapaziada, é sempre bom olhar se não tem uns crocotão ali. que os caras estão esperando pra jantar Ó, o que, que eu disse? Cadê? O que? Onde? Tô escutando musiquinha, hein? Musiquinha do bal. Beleza, quebra a caixa louca, velho. Quebra. Rapaziada, estamos com nível 18 já do soco, hein? Cada soco tá bicando mais forte. Ô, oh, meu, não fala que é perereca, não, hein? Olha o tanto de cara boxeador vindo pra cima, tio. Rapaziada, tem como fazer uma. Ô oh, meu, vou fazer uma bomba daquelas, hein? Ô oh, meu, não tem como voltar não, tá? Só pra avisar. Ah, meu eles estão vindo rápido. Oh meu Deus, será que eles nadam? Rapaziada, não nada, não. Não nada e não tem que croco... aí. Oh, meu Deus, Eu escutei barulho. Crocodão. Oh meu, tem cara rotando, hein? Vamos respeitar o gameplay? Rapaziada, antes de mais nada, vamos fazer aquelas bombas. Ó, o cabine tem uns galhos do amor aqui. Ó, Vap, bombinha, tio. Uou! Temos que achar mais fluidos gregos, tio. Rapaziada, eu estou citando perereca ou é impressão minha? Oh, meu Deus, é... É dois, tio, é dois. Ai! Defende, defende, seu nome, ó. ó. Ah, que vai escorregar a bomba, hein? Beleza, rapaziada, ele ficou aleijadinho, hein? quando ele fica aleijadinho O quê? Ele bate Ó, oh, meu, aí você é erra o soco Ó, oh, tá um jab dentro do seu rim, tio Ó, oh, meu, chega a balançar o crânio, hein Caixa craniana e tudo mais Beleza, rapaziada, tô tranquilo, hein Rapaziada Três locks pro chão, hein Já, já mostramos para eles, eles já estão ficando com medo, tio Já mostramos para ele que somos capazes De bicudar qualquer lock Beleza, caixinha aqui altamente solitária E um galho de árvore profissional Pô, meu Deus, não topei, hein, altamente proteica, aminoácidos e minóxido de... Ô, oh, meu Deus, qual é que é? Tem cara aqui, hein? Oi, perereca! Ah, ah, pega o pau, perereca. Pega o pau e taca na perereca para largar de ser trouxa, hein? Vamos tacar esse pau da perereca. Perereca! Ah, que <risos> um Você Derrapou, hein, perereca! Rapaziada, como Ele voa, hein? Ele voa. ó, ó. Ah, sai você marca e nunca vá seco no boxeador profissional, Júnior. Ô seu Júnior, Ai Júnior Ô meu, ai Junior, oh, meu. Oh, junior. vai levando a perna Júnior Rapaziada, ele quer levantar aí, ó, oh, sem cabeça não levanta não tio Achou, o quê? <risos> <risos> pausa o jogo, pausa, pausa Rapaziada, você viu o cara ali tio Ele é mais ou menos Scorpion King dos braços profissionais Não estou bem Tá com pau nele? Ô meu, ele sabe nadar? Será que ele sabe nadar? Não nada que se pau gigante Não sabe, o que? é Desce tio Nada não tio, aí, pegamos o esquema deles tio. Não sabe nadar, você tacar um balde d'água neles Eles morrem tudo tio, somos bando de cagão Rapaziada, os caras estão tá rotando aqui, não tô curtindo hein Ó, ó o loquinho, ó Ó oh, meu Deus, dentro do seu pescoço Ó tio, você larga e você trouxa tio, ó Você já cai rapidão Rapaziada, vimos que esses pau gigante Para tacar na cabeça dos caras É uma arma altamente potente Ó, como é só falar deles e Mais dois tio, tranquilo Rapaziada, fala que tem um líquido aqui. Galho de árvore, precisamos somente do fluido líquido para fazer umas bombas sinistras. E as bombinhas podem os caras... Peraí, peraí, como é que é o negócio? é, ter... tem uma salinha grega aqui, hein? Beleza, vamos deixar de boa aqui. Soca a porta, tio. Isso. Arrebenta. Oh. Dá sequência, só você sabe. Isso. Rapaziada, florestinha hein? Casinha mágica. Rapaziada, já, já já encontrou uma ratazana aqui embaixo Ó, ó, ó Ó, centopeia Ó, oh, meu Deus, curto Vamos abrir essa porta aqui Ó o boxeadorzinho já olhando pro caverninho o dele, ó Vap Beleza, continuando a história Saímos da casinha do salvamento Vamos direto em direção ao perigo Rapaziada, eu vou correndo mesmo Sabe por quê? O caverninho não tem medo Tipo, oh, meu Deus, tá num nível muito alto de boxe, hein Ó Com a larguinha do amor, gente, Não comeremos ela crua eu Nunca comi essa bosta Tranquilo, vamos, vamos subir. Tipo, é o que tem, rapaziada. Cemitério com fumacinha. Eita.